Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV S.B. Notícias, vem junto comigo, alô meu povo, alô minha gente, Segundona 16, isso, 16 de maio de 2022, é o Nilson Araújo ó, interagindo com você nesta manhã gostosa, boa semana para todos vocês, viu, e acompanha aqui as principais notícias, as principais informações da nossa cidade de Santa Bárbara do Oeste, da nossa região, do Brasil e do mundo. Você vai, claro, mais do que nunca, participar aqui junto com a gente através do nosso WhatsApp. Tem reclamações, tem pedidos, tem denúncias. 997824426. É o WhatsApp do povo, é o WhatsApp da nossa gente, do nosso povo. Vai compartilhando aqui o nosso jornal de hoje. Isso, compartilhe se inscreva. Se inscreva aí no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho para que a gente possa, né, todas as vezes que nós entrarmos no ar, você será avisado. Então, vamos em frente que atrás está cheio de gente. É segundona, segundona do é, do pega pra capar, meu povo. Olha, no sábado teve ação social na casa da criança. No sábado foi um dia... É, de muita alegria Através da Igreja Adventista do Sétimo Dia né? A comunidade integrantes é, do Clube Desbravadores Águia Dourada Você vai acompanhar aqui as imagens do delicioso Café da Manhã Recreações que ocorreu no sábado pela manhã às 8 horas Aqui na Casa da Criança né? Isso, um trabalho maravilhoso, fundamental é, Em prol em benefício a essas famílias, a assistência a essas famílias, a Adventista que faz esse trabalho lindo, gente, lindo. Tava maravilhoso, viu? Tava perfeito. Parabéns aí a Thelma, parabéns ao Kleber, o Hubert, né? Esses são os... Né, que estão sempre na linha de frente, mas a todos os colaboradores. né? Olha a criançada brincando ali na cama elástica, tem também as barracas lá do acampamento, tava tá show de bola. Né? É um trabalho social que qualquer um, né? qualquer família, qualquer criança, adolescente pode participar. É um trabalho feito com crianças de 10 a 15 anos, na pré-adolescência, maravilhoso. E isso faz com que as nossas crianças... Né, estejam voltadas à atenção né, da, da, da do trabalho em equipe do tra o trabalho em equipe hein, é fundamental fundamental a tecnologia ajuda sim ajuda mas é, é, é de vez em quando é bom né tirar as nossas crianças da tela do celular e levar para esses tipos de eventos né de integração é muito importante então parabéns ao Clube Desbravadores, Águia Dourada, movimentando aí a casa da criança, hein? Põe lá ó, o café da manhã, põe lá, vamos ver o que, que tinha lá. ó. Tinha bolo, o que, que tinha mais lá? lá ó pipoquinha, né? olha só. É, tinha chocolate, que tomei um chocolate quente, que eu fui lá, eu, é um chocolatinho quente nesse tempo, friozinho gostoso, é uma maravilha, né? Olha que maravilha, show de bola Agradecer a todos vocês que colaboraram, contribuíram né, com as doações. Sensacional! Só temos que parabenizá-los por esta atitude. Porque ser voluntário não é para qualquer um. Fazer um trabalho desse não é para qualquer um. Se disponibilizar do seu tempo. É isso? Vamos para a pedreira! Teve invasão num banco lá de pedreiro. O cara chegou tudo bonitão, todo lá, né? Bem vestido, começou a atender. E isso ocorre não só em pedreira, já ocorreu aqui em Santa Bárbara inúmeras vezes. O cara chegou lá e se passou por um agente bancário. E estava ah, lá aplicando golpes em várias pessoas, né? Foi na cidade de pedreira caso esse que foi é, apresentado lá no plantão policial dessa agência. Bancária, a polícia militar foi que atendeu a ocorrência Olha aí, olha O cara tava trajando calça Barrom, blusa, azul, boné, óculos e máscara Dentro da agência, aplicando golpes Golpes de estelionato, viu? Golpes de, de estelionato Mas através do monitoramento interno da agência né, A polícia chegou lá e colocou a mão no cara Colocou a mão no cara E o cara foi preso Foi levado, foi detido foi prestar esclarecimentos na delegacia. O delegado não deu boi não, viu? O delegado falou, viu, o que você está fazendo lá, tal? E aí ele permanece agora em poder da justiça. Indivíduo esse de 41 anos, hein? Nesta madrugada, eu estou falando. Aconteceu agora, ó. 2h31 da manhã. 2h31 da manhã, né? Um indivíduo de 41 anos foi preso, né? Ele entrou lá na agência... Ele estava com o pé de cabra, viu? Tava com o pé de cabra. Foi localizada essa, essa chave, tá vendo? Essa bolsa também. Parabéns à Polícia Militar de Pedreira! Vamos agora aqui para Santa Bárbara do Oeste. Também mais um golpe de estelionato. É o alerta aqui do, do Jornal da TV SB Notícias. Só que nessa ocasião, a, a senhora perdeu 300 reais. Vou te explicar o que, que aconteceu. Uma, uma, uma, uma senhora foi fazer um empréstimo, ela precisava aí de 3 mil e um, e lá vai cacetada de um dinheirinho, 3 mil reais. Ela entrou lá na internet e viu lá uma, uma empresa. Pois bem, começou a dialogar através do WhatsApp, de um número, ela começou a dialogar, conversar lá com a pessoa e aí é, ela pediu um dinheirinho emprestado. Só que na hora que era para fechar o negócio, o cara, o estelionatário pediu o documento da moça, né? E aí pediu um depósito também. Olha, você deposita ali 300 reais e aí vai ser liberado o valor, aí a gente desconta, né? E depois pediu mais 841 reais, né? Olha aí, por isso que eu falo, é o golpe da internet. Pode voltar para mim. É o golpe da internet, fica a, a, atento. Quando a esmola é demais, o santo tem que desconfiar, viu? Santo tem que desconfiar. Esse, esse caso aconteceu na semana passada, mas foi registrado neste sábado, nesse final de semana, aqui no plantão policial de Santa Bárbara do Oeste. Não existe isso, não existe. Se você precisa de dinheiro, né... Se você precisa de dinheiro, como que alguém que vai é, é, fazer o financiamento, né, dar o crédito para você, vai te pedir também? Se, se você não tem, você está querendo dinheiro que você não tem. né? Mas é o que eu falo, a gente nunca pode querer levar vantagem, por quê? Levou na cabeça 300 reais. Poderia ter sido até um valor até maior, mas a, a mulher aí, ela, ela, ela desconfiou e aí não fez o depósito de 841, a transferência, né? Ainda mais que esse negócio de pix aí. É o golpe do estelionato, do WhatsApp, hein? do empréstimo bancário, hein? Fique atento, fique ligado. Mulher aqui de Santa Bárbara do Oeste que perdeu 300 reais. Quero agradecer aqui o seu carinho, a sua audiência, agradecer que você que nos ouve, nos assiste pela manhã, no período da tarde, no seu almoço, no cafezinho da tarde ali, né? 15 minutinhos, nosso jornal é assim, compacto, rápido, com informação precisa para você ouvir aí rapidinho na sua, né, na sua loja, no seu comércio, viu? Obrigado, viu gente? Vai compartilhando. Tem problemas aí no seu bairro? Coloque aqui o WhatsApp do povo. Problemas aí na sua rua, no seu bairro? Entre em contato aqui com o Nilson Araújo, 997-824426. Começamos aqui a nossa quinzena do mês de maio. E até amanhã, se Deus quiser. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo! Faz um galo cantar então.